Bom, gente, hoje eu vou mostrar para vocês um muito uma coisa legal, tá? Que muita gente acha que eu vai esquecer, e muitas gente acha que eu vou mostrar pra vocês hoje. Aqui ah, bom, tá? E é, aqui ah, bom, hoje eu vou mostrar para vocês mais um de que mais uma soveteria que eu fiz ontem, posso hoje em dia, né? E vamos lá. Pois vai entrar nesse, tá bom? É aí, o que é que bom? Que bom é né? um sorvete Maravilhoso da Unilever, tá? Unireve, tá que é muito poder levar aí na Unilever, tá? O que, que é isso? É uma marca maravilhosa do Brasil, no mundo inteiro, tá? E deixe os comentários, galera. É, se vocês compram no mercado, se vocês compram na padaria, deixe os comentários, tá? Ó, aqui, guys, é, você pode comprar todas as marcas, ó: Tabito, Chica Brigadeiro, né? Esquibom, Mini, Sunday, é. Sunday, Magnum, Dos Magnus, Gostar mais. Ó, você pode ver, aí é, que você pode comprar quantos sorvetes você quiser, tá? Isso é muito bom. isso é Turma da mãe, caminho uns frutis, milhações, frutaria né? frutaria é uma fruta maravilhosa que eu nunca gosto de comer, né? É... Por isso, tá? Mas aqui tem outros frutales tem uma coisa muito interessante, que tem, e outros sabores, vêm vem aí, tá? Outros sabores vem aí para você conferir, tá? Tem outros amores maravilhosos, com corneto, que eu nunca experimentei. Olha, tem até quando Spotify, o que, que é isso? Nunca experimentei na minha vida, tá bom? É, e outros produtos, ó, tem bastante produto, hein, né? Tem bastante produto aí. Galera, deixe nos comentários. Se você tem produção de neve, é na casa de vocês, tá? Se você tem produção de neve, é daqui bom, e outras fumadas, beleza? Galera, pra avisar vocês... Que é que bom é uma é sensacional e bem gostosa de comer. Por quê? Que exige bastante sorvete, que eu fico, ficar doido, tá, Eu Ficar doido com isso, tá? Mas, então, é, eu gosto de avisar a vocês que tem meio que, né? Mas eu gosto de avisar vocês que é, que bom é um site sensacional e que você precisa comprar. Então, para você gostar de me está aqui na descrição, tá? Para vocês conferirem, ok? E o que eu gostaria para vocês no vídeo é o seguinte: como vocês sabem, aqui é Twix. Twix é yeah, um site, Twix não é um site, né? Twix é um produto que eu nunca experimentei na minha vida, nem o Slinkers, tá? O Slinkers que eu nunca experimentei, porque esse negócio de amendoim, tá? Né? Com amendoim, de diamante, negro. Caramba, cara. Bom, é. Pai, é o vídeo eu, eu gostaria de avisar vocês, que tem dois recados para vocês. Os comentários não precisam me ir, porque eu preciso ver os comentários de vocês, tá? Muita gente não acha que eu preciso de outros vídeos. Tem meus comentários, tá, galera? Porque Os comentários são muito bons para eu ver, tá? Se vocês conhecem, se vocês não conhecem, tá bom? E que... outro último que eu gravar pra vocês, eu a gente tocava na minha meco, tá, Guy? Se vocês quiserem fazer vídeos na meco, deixe os comentários, beleza? Dá uma força aí no canal que eu gostava de falar pra vocês sobre isso, tá? Gué, yeah, vou me salvar de por aqui. E eu gostei de avisar vocês também que a extensão é extensão, tá, Gué? Yeah? Não é óbvio, tá? a extensão é que eu tô utilizando no Alvim tá, Gué? Gué, vamos vou me salvar de por aqui. Valeu, falou, beijo pra vocês e fui.